Olá Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e bem-vindo a mais um vídeo. Galera, para quem está acompanhando a série, a saga aí da, do casarão, do nosso, né, Thaís? Casa... Vamos chamar de Mansão Furacão. Para é isso... nós é uma mansão esse daqui. É isso aí, pessoal. A Mansão Furacão, para a gente, é uma mansão. E hoje, pessoal, hoje a gente vai estar tentando ajeitar, arrumar o nosso jardim. A gente já pediu para o um pessoal vir, né, Thaís, e cortar, Sim. tirar aquele matagal, limpar, cortar as partes eles vão chegar aí para poder limpar e a gente vai tentar filmar tudo para vocês e também estamos com a ideia de pegar e colocar grama nessa né, isso uhum. colocar uma parte grama a gente vai mostrar para vocês a, a tudo que a gente for fazendo pessoal. tá sendo uma loucura né tá sendo uma loucura a gente uma pegou correria. A... isso correria e hoje pessoal hoje é domingo para vocês terem ideia a gente vai ver se a gente consegue ajeitar o nosso jardim hoje no domingo aí será que não vai dar conta então e eu vou lavar lá no fundo, hein? Vai lavar lá no fundo? Uhum. É, vamos então... Não sei vamos. se hoje vai dar tempo de tudo, mas a gente vai filmando os pedaços que a gente conseguir, Thiago, pra gente mostrar pro pessoal o passo a passo. É isso aí, pessoal. Vai acompanhando aí a série do A Mansão Furacão, que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então já deixa muito like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, não perca os próximos vídeos que a gente vai tentar deixar a nossa casa no jeito, né, Thaís? É isso aí. E depois a gente vai fazer um tour, que vocês vão pirar, galera. Bora lá Thaís? vamos lá Bora para mais um vídeo galera olha como que está ficando o jardim daqui de casa galera a gente vai fazer um jardim aqui quem lembra aí assistiu tá assistindo a série aí da casa nova Viu que isso aqui tava um matagal desse tamanho e olha como que tá ficando aqui pessoal já limpamos tudo essa parte aqui, cortamos já ficou tudo bonitinho ó, tem até caixinha de correio que não vai aparecer, tá escondido olha como tá ficando pessoal e agora eu vou ir lá comprar a grama, que eu vou plantar a grama aqui nesse local aqui ó na beira da escada tudo aqui, vai plantar a grama, vai ficar tudo verdinho, tudo bonitinho a única coisa que eu até a Thaís decidiu é que aqui nessa parte aqui ó desse murinho Vai dar mais ou menos aqui um meio metro Daqui até no final Dessa parte vai ser pedra A gente vai colocar aquelas pedrinhas brancas aqui nessa parte E o restante pra cá Tudo grama Espera aí que fique show Agora tô indo lá comprar a grama Vamos ver se eu consigo comprar Hoje é domingo galera e eu vou ver se eu consigo comprar Grama hoje ainda pra poder Deixar essa parte pronta Só vou precisar depois comprar a pedra Que eu acho que não vou conseguir comprar pedra hoje mas a grama vamos ver se a gente consegue deixar pronto. Esses canos aqui Estavam jogados lá no canto, Não sei de onde que ele possa ser também Mas é isso aí galera, bora lá comprar essa grama Aí galera, ó Domingão, estamos carregando aqui ó, 50 metros de grama Vem aqui numa grameira Ó, tudo grama pessoal Será que a caminhonete vai aguentar? Um pallet desse aí, ó É 50 metros Daqueles ali, ó Estão carregando aí já Vou tentar colocar no palito, mas não dá, não cabe ali. O palito aí tem que colocar na mão. Um palito desse aqui, ó, dá os 50 metros, é o que eu vou precisar lá pra colocar. Será que a mulher que vai aguentar? É grama, hein? tirar assim de nada lá, vai é grama. E depois fica assim, galera. Fica bonito, ó. É isso aí. Vamos ver como que vai ficar lá depois de pronto. Depois de pronto, como que vai ficar? O problema é ver se a caminheta vai aguentar os 50 metros. A gente vai ter que subir uma suridona ali, ó. Então, vamos ver. Estou todo descabelado. Mas eu tive que vir aqui mostrar para vocês o que, que eu tô fazendo. Vocês viram nos vídeos aí que aqui fora tá completamente encardido. Olha aqui, eu tá Então eu comprei um produto que chama Intercap e tô jogando aqui no chão. Não sei se vai dar certo. Porque não é um tão forte. Mas espero que alguma coisa linda. Porque tá muito encardido esse chão. Ó, eu já comecei passando ali. Olha como tá esse chão, gente. Depois eu vou vir aqui mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó. Aqui eu já joguei o produto. Vou deixar agir um pouquinho, ó. Aqui a churrasqueira, né? Aqui na lavanderia também já joguei. Joguei aqui no banheiro também, ó. Joguei ali, joguei aqui no vaso, joguei tudo. Olha como fica o vaso, que cor! Então, tô jogando esse produto. Depois eu vou vir com a maquininha Kabap, que é aquela maquininha lá, ó. Que ela é mais potente pra te tentar tirar esse cardume. Eu tô com aquela bomba ali, ó, que é bomba de passar veneno nas costas e vou terminar de passar aqui. De subir? Fechou meu querido. Show. Vamos ver se a bicha vai coisa. Você faz o um vídeo dela subindo lá e vai morrer. Vamos ver se ela vai subir. Você acha que dá pra Você tá testando a vida dela? Então testa agora. Aí, vai testar com a força. Força, Deus e coração. Domingão. E aqui para nós. Força, Deus e coração. Dessa bichona. Valeu, obrigado hein? Testa, nessa parte, não vou jogar na parte de lá da piscina pra ver se vai dar um bom resultado ou eu vou ter que comprar um produto mais forte. Agora eu vou dar uma esfregadinha com a vassoura aqui, igual eu esfreguei ali, pra ver se age melhor. E depois eu vou vir com a VAP Terminei agora, e até começou a chover ali. Olha, gente, como ficou. Ficou até bem melhor do que tava antes. Aqui foi com o sapato que tá chovendo. Ó, ficou bem melhor do que tava antes. Acho que eu vou comprar mais esse produto mais uma vez e jogar de novo. Aqui é um. Ó, tá vendo que tem um lugar que tá bem perdido? Então. Mas limpou bastante. Eu não tava testando o produto. Limpou bastante, bastante. Que bom. Agora eu vou jogar mais uma vez. Depois, nós eu vou comprar para dar uma limpada. E eu acho que eu vou jogar aqui também, ó. Porque aqui eu joguei, deixei cair, né? Olha como que limpou. Bom dia pessoal, como que vocês estão? Galera, hoje já é outro dia e olha só como que está ficando o nosso jardim Quem está acompanhando a série da nossa casa nova lembra a situação que a gente pegou essa casa, né Thaís? Meu Deus do céu Dá tá nem pra acreditar, né? Não dá Olha aqui pessoal Olha gente, tá ficando, temos grama Olha essa parede, que coisa mais linda Foi toda a parada já, né amor? Não, tá a coisa mais linda já pessoal é, eu mostrei ontem pra eles, Thaís. Você não tava nem aqui, eu mostrei ontem pra eles. Tudo. Como que ficou na terra, né? Uhum. E ó, já está com a grama, já está cortadinho, já tá a coisa mais linda. E pessoal, vocês viram aí eu carregando aquela grama na caminhoneta. Foi até o topo de grama, né, Thaís? Uhum. Aqui eu medi, dava 7 por 8. Sim. E eles fez as contas lá que dava 54 metros A gente carregou, eu comprei 50 metros Que era aquele tanto que Foi até o topo lá da caminhonete. 50 metros, só que só foi metade Eu não sei que conta que eles que fizeram, fizeram. se eles deram a mais, né A gente não sabe Ou o eles fazer. deram a mais, eu não sei, foi metade só As uhum. outras metades a gente acabou eh, deixando para outro lado, e ainda, Thaís? Tá Sim. E ficou só 50 Bom, eu acho que ficou só 25 metros. Pelo... Sim, Ou é eles mandaram 100 metros, né? Não sei. Mas já colocamos tudo aqui e aqui ficou um espacinho de terra, né, amor? Ficou o que, que você vai fazer aqui? aí? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai plantar, que eu já vou até pegar para vocês verem. Já compramos, né, amor? Compramos. Gente, ali também os buchinhos, ó, foi todos aparados. Tão lindos. A gente vai mostrar lá já já. Pessoal, ó, a gente comprou dois desses daqui, que é igual aqueles ali do fundo. Isso, a gente vai plantar eles aqui assim, ó. O certo seria mais coisa, mas a gente não quer muita coisa, é, né, amor? Não dá muito trabalho. Né? É. E a gente, a gente nunca teve um, um jardim, a gente já acha que esses que a gente vai ter aqui já vai dar muito trabalho. Nossa, trabalho. a gente que não tem, não tinha nem quintal, né? É. Gente? Então a gente vai colocar só dois ali para ficar muito é, Mais ou menos assim na na beira da janela, assim, dois. Olha, gente. E o que, que a gente vai fazer também? Vou pegar aqui. Pega lá. Ah, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Esses buchinhos eles vão crescer, tá, gente? A gente comprou eles pequenininhos assim, tá? não tinha maior, daí eles vão se desenvolver. Olha lá que lindo. A gente vai jogar uma, aquelas pedras normal, aquelas britas, pra chegar mais ou menos assim, né, Thaís? É. Pra igualar. E depois a gente vai colocar essas pedrinhas brancas um acabamento vai ficar coisa mais linda. é porque a gente não pode jogar branca direto, porque senão o barro encarde tudo. Barro e é a, a gente, gente comprou uma fita separadora aqui também. Não é. A pra gente decidiu colocar. fazer assim, gente, por causa de não espirrar na parede ficar sujando tudo. Então, por isso que a gente não quis grama rente à parede. Então, a gente vai fazer só um acabamentozinho bonitinho. Futuramente, se a gente ver necessidade de colocar mais alguma planta, alguma coisa, a gente coloca, né, amor? Ó, a gente vai comprar essa fita, pessoal. Ela é um tipo super limitador, limitador de grana. A gente vai colocar a gente aqui, vai colocar as pedras britas, né? Que é aquelas uhum. normalzinhas, e depois vai jogar essas daqui por cima para ficar branquinho, bonito Sim. pra caramba. E a gente vai colocar aquela luz, ele não tá funcionando. É tá aquela aí, luz, aquela né? uhum. A gente vai arrumar a luminária para poder colocar e iluminar a casa para ficar show, galera. Vamos mostrar lá no fundo. E galera, acabou de chegar o um encanador aqui também Porque vai ter que mexer na caixa d'água Que tá vazando Zezinho. muita água ali E, cara, a gente tá tendo muita dor de cabeça Pra arrumar aqui Mas tá ficando bom, né, Thaís? Tá. Ó, mostra o pessoal como que ficou lá no fundo Tá, você recebe o encanador mostra aí? Ele aqui. Tá. Pessoal, aqui no fundo Não vou mostrar a piscina a tá? tá dentro do carro Não vou mostrar a piscina pra vocês Mas aqui a gente já cortou Todos os buchinhos, gente Olha que lindo Lógico que eles não estão todos iguais porque eles não estão igualados, né? Mas depois, futuramente, a gente vai arrumando eles. E aqui, quem lembra que tinha uma floresta aqui? Rancamos, gente. Cortamos ele no toco. Ó, arrancamos tudo ele. Vamos fazer um jardim bem bonitinho aqui. E a piscina vai ser uma surpresa para vocês. Então, por enquanto, aqui estamos mostrando. O jardim, ó, limpamos todos os muros. Gente, tá ficando lindo isso aqui. Fica ligado no canal, porque vocês não podem perder e acompanhar junto com a gente. Pessoal, acabou de chegar o encanador, a gente vai pedir pra ele dar uma olhada aqui nessa parte aqui também, né, Thaís? É, que buraco que parece que tá vazando Isso, lá, e né? aqui, galera, ó, bem nessa parte... Eu não posso Ixi. mostrar a piscina, Tiago? Ah, que é mesmo. O é, é, piscineiro vai vir assim, hoje, hein, galera? O piscineiro vai vir hoje, mas a gente já deu... Um papo, um parede. Ali tem um encanamento que eu acho que, eu não sei se é ladrão da caixa d'água que fala, fica vazando água o tempo todo. Quando a gente. É que o registro tá ligado, desligado, né? A gente Sim. deixa o registro desligado. Mas quando o registro tá ligado, ele começa a vazar. Tem uma torneira aqui também pra, pra mexer, então tem bastante coisinha e aí. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se ele.. o Ele tá pegando a escada porque.. É alta isso. É. Olha como que ficou a caminhoneta de carregar aquela grama, cara. Até pedras. Você viu, ah, você o saco de pedra. Sejou ainda isso. Sejou A caminhoneta Ih. chegou a sentar, ó, Tanto peso, 1.500 quilos aquela grama. Sério? Sério. E usou só metade. Usou só metade. Eu compro. Ela foi até aqui de grama, pessoal. Vocês viram, né? Foi até aqui, ó. Tem até a marca da terra, né? É. Foi até aqui e usou daqui pra cima, aqui pra baixo foi. Porque... tudo. em essa. Nossa. Aí o canal já chegou. Falar com ele Bom dia Precisamos da sua ajuda aí O que, que tá acontecendo aqui, gente? Rapaz A gente liga o registro E não para de cair água aqui, ó Eu não sei se é do ladrão da caixa d'água Meu cunhado até tentou subir lá em cima para ver Mexer na boia lá Mas não entende, não sabe como que funciona Cara, muito provável que seja isso aí mesmo É, né? Ela desce água aqui na calha Ali ah, daquele, do lado da calha ali, ó ela fica pingando. Então a marca ah. lá em cima, não é? Então não tem a marca? É, mais ou menos onde está aquela, aquela marca de ferrugem. É. é, mais ou menos ali. Então é. Bom, se o ladrão estiver do lado de lá, vai estar tá jogando no telhado. Ela no tem telhado duas caixas d'água aí. Duas? Duas. duas. Uma, uma deve ser escravo da outra, não é isso? Tipo, Eu acho que é. Uma interligada com a outra. Tem um pirais de pau que tá escorando no um cano, Eu não sei por que tem que lá. E tem uma das caixas d'água, a caixa d'água menor, ela tá vazando água no. Acho que tem um, um registro mesmo, né? Tá vazando água ali também. Então, aqui vai ter que dar uma olhada também, eu não sei se tá vazando água aqui. Parece que tá, né? É, o rapaz que veio ajudar nós limpar a conta, parece que ele viu que tava tá pingando água daqui, ó. Aí eu vou ter que mandar o GC ali, mas eu preciso ver isso aí também, preciso dar uma olhada. Tá, é, ele já foi visto onde que tá vazando? Não, não. A gente vai ter que soltar a água lá em cima pra ver aqui o TV. Deve estar pingando. Gente, eu não sei se você quer abrir ele para ver, eu acho que ele já abriu com o alicate, parece que ele estava abrindo alto, por causa que... Que ali, ó, o meu machuque deu Ele subiu por aqui, ó, agora não sei o que você acha melhor. Deixa eu ver como é que está ali. subiu por aqui e caiu lá, mas conseguiu subir sem a escada. Pessoal, a gente vai esperar agora para ver o que, que, que, que ele vai nos falar ali e a gente vai atualizando vocês Bom dia pessoal, hoje já é outro dia, a gente vai mostrar ali certinho como que ficou o nosso jardim para vocês Faltam algumas coisas ainda e vocês viram que o canador veio aqui para poder mexer, mas não conseguiu resolver o problema. Esse é o nosso maior problema tá no momento, verdade, né, Thaís? Não para de pingar. E sabe qual que é o maior problema? Que a gente está sem água quente na casa. A gente não tem água quente no chuveiro, em nada. Acreditamos que isso daqui seja da água quente, né, Thiago? Isso, Por que? Do aquecedor solar, né? É, porque a, a caixa d'água principal, ele trocou as boias, né? Trocou. Que ele falou que poderia ser estragado E não funcionou. E galera, isso aqui. Ó, tá saindo água quente, cara. Você põe a mão aqui essa, essa água tá quente. Uhum. Então, provavelmente deve ser do aquecedor. Não sei o que, que tá acontecendo lá. A gente vai ter que chamar alguém especialista com o um aquecedor solar, né, Thaís? Uhum. Pra poder verificar isso aqui. Eu vou correr atrás hoje, ver se consigo trazer alguém aqui. Mas se liga só, vida nosso jardim, pessoal. E, ó, e o problema é que fica vazando água. Nossa, o tempo todo. E, e o gasto, né, Thiago? Que tá Nossa. dessa água. Ali? Olha, nosso jardim. Nosso jardim. Hum. Tiago, tira essa lona daí, vamos mostrar o nosso jardim bonito. Um jardim, gente, essa lona tá aqui porque a gente vai ter que jogar fora, ela estragou. Melhor que o Tiago, tirou ela da piscina, né amor? Pessoal, vocês não têm noção como que tá a nossa piscina, mano. Vocês Olha esse tão. jardim, gente. Gente, igual eu falei pra vocês que eu lavei lá no, na parte da churrasqueira lá, e eu, eu joguei um pouco do produto, ó, aqui. Olha isso, gente. Como deu uma boa limpada, né, Thiago? Ficou Mas só. ficou manchada, ó. Então eu, tenho, eu preciso jogar mais produto. Pessoal, a grama aqui, ó. É, o rapaz disse que ela vai amarelar. Ela acha que vai ficar toda amarela assim. E depois que ela vai começar a ficar verdinha. Então eu acho que é o processo dela mesmo, né? Uhum. Ela tá ficando amarelada, né, Thaís? Sim. Sim. E a gente tá, vai, vai ter que jogar água todos os dias nela. Ah, na verdade faz dois dias que você colocou, né? Ei. A gente não gravou ontem pra vocês esse final porque tava chovendo. Sim. Então daí a gente não conseguiu mostrar. Mas olha como que ela já tá. Não sei se é dois ou três dias, ela... olha como que ela já tá. Não tá nem parecendo mais as emendas, porque tá, vem por conseguiu. placas. Galera, gente, eu quero mostrar uma coisa aqui pra ver que a gente... Gente, instala. e olha... Ah, pode falar, amor. Ó, eu instalei duas luminárias. Quem que instalou? Ai, o não... Thiago aconteceu um milagre, o Thiago fez alguma coisa, ó. Tem duas luminárias. Galera, essas luminárias aqui, na hora que ela che... o tempo vai ficar escurecendo, ela acende sozinha. Segue a gente lá no Instagram, que o Thiago vai mostrar pra vocês de noite como que fica aqui. É isso aí, galera. Vou postar um story lá, na hora que é de noite, do jeito que ela fica. Fica bonito pra caramba. Então me segue lá no Instagram. Amor, ah, e conta o que eu fiz aqui no jardim. Galera... A Thaís, ela plantou dois buchinhos. Neném. Neném. Neném. Vai pra dentro. Vai pra dentro. A, a Thaís plantou dois buchinhos. Vem cá. Eu tá mesmo, gente. Eu plantei dois buchinhos. Dois buchinhos aqui. Thaís, não mostra lá tudo, eu cara. Que a gente fazer, não vai fazer o um tour, cara, como tá ficando a nossa casa. Ela plantou dois buchinhos, mas ainda faltam algumas coisas pra gente fazer. Olha né? que lindo, gente. Aí aqui, o que, que a gente vai fazer aqui, amor? A montar tá essa terra? Aqui a gente vai jogar aquelas pedrinhas brancas, galera. Vai ficar show, cara. Vai ficar muito top. É, o jeito que vai ficar o no nosso jardim, né, Thaís? Uhum. Vai acompanhando, que a gente vai mostrando passo a passo como que ele vai ficando, se a grama vai dar certo mesmo, né, Thais? Sim. Se ela vai ficar verdinha mesmo, eu acredito que sim. Gente, se vocês não seguem a gente no Instagram, vocês têm que seguir, porque a gente tá soltando muito store nessa nossa nova casa. Store. E aqui, pessoal, não mostra a piscina, daí Peraí. aí aqui, pessoal. Tá. Encanador. O encanador dele mexeu, só que tem que ficar ainda uns 20 dias sem colocar o gesso, pra ver se não vai ter nenhum vazamento ainda, pra gente mandar fechar, né, Thais? é. Então ainda vai ficar um... Aparentemente, bem... na verdade, não sei se você reparou, mas eu nem reparei se ainda tá vazando. Não reparei porque ele falou assim, ó, fica de olho no chão se vai tá molhado, mas tá molhado por causa de lá. Por causa da, da é. caixa d'água aqui, gente, o chão tá o tempo todo molhado. A gente tem que ficar desligando o registro de água da rua pra, na, pra parar um pouco de vazar, né amor? É isso aí. E galera, fica ligado no vídeo de amanhã que a gente vai fazer um tour aqui na nossa casa mostrando como que tá a nossa casa. Não mas tá já, Thiago? Okay. Eu acho que os inscritos têm que pedir muito. Só quando eles pedirem muito, a gente tem que fazer esse tour, sure. Cara, tá ficando muito show, galera. A gente já trouxe as nossas mudanças. Ainda tem algumas coisas pra nós A gente não, não conseguiu filmar, né? A gente pede desculpa não. que na mudança a gente não conseguiu filmar. Tava muita correria. É, chovendo, né? Tiago, chuviscando toda hora. A gente não conseguiu filmar descarregando os móveis, carregando. E se vocês quiserem, a gente pode fazer também depois um vídeo do nosso apartamento, né, amor? Apartamento, se eles quiserem, isso, a gente pode filmar limpando, pintando, porque lá. Tá. Tem muita coisa Nossa, pra gente galera, Se vocês quiserem, a gente grava tudo pra vocês. Mas, ó, vou falar pra vocês. Cara, tá muito top lá dentro, né, Thaís? Graças a Deus. A gente já comprou algumas coisas pra, pra colocar lá, né, Thaís? tem uhum. um painel, a gente não tinha, a gente comprou. A gente recebeu muito presente de inscrito, Nossa, cara. Nossa, Nossa, muito... velho. Decoração vai ficar linda nessa casa, só com os inscritos gente, que estão mandando presente para nós. A gente vai fazer um vídeo é, abrindo os presentes, colocando, né? Pode ser até no tour também, Sim. né, Thaís? Mostrando algum, onde a gente vai colocar algumas coisas. Uhum. Né? E aí, tá animada? Muito! Galera, para quem aí tá feliz pela gente aí, por a gente ter seguido aqui, né, Thaís? Uhum. Tá morando hoje nesse local. É... Era um sonho muito distante pra nós, né amor? Morar numa casa assim e... e graças a Deus a gente hoje mora numa mansão Mansão, pessoal Hoje vai ser a primeira noite Que a gente vai dormir aqui nessa casa A primeira noite, entra Sim. Imagina Nossa. Vamos gravar? Vamos Pessoal, a gente vai gravar passando a primeira noite aqui Nesse casarão Vamos ver o que, que vai dar, né, Thaís? Com certeza. Não sei como que a gente vai dormir, porque a gente não tem cortina ainda. Não tem cortina nossa parte. Tá, vai, mas a gente vai ver o que a gente faz aí, mas vamos gravar tudo pra vocês. Isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E acompanhe a série aí do, da, do casarão, né, Thaís? furacão uhum. Da mansão do Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Fui! Olha...